Então, temos aqui um sólido, temos um sólido composto por um prisma, que é este que estão aqui a ver, e depois, ao assim, cinto, tem uma pirâmide. Dizem-nos que a altura da pirâmide é a quarta parte da altura do nosso prisma, e querem que calculemos o quociente entre o volume da pirâmide e o volume uh, do prisma. Então vamos lá ver. O volume do prisma sabemos que é a área da base vezes a altura. Não nos são dados dados nenhuns, consideramos esta área da base vezes esta altura. E agora, é-nos dito que a altura da pirâmide é a quarta parte da altura do prisma. Assim, a altura da pirâmide será a altura do prisma a dividir por 4. Então vamos agora escrever o volume da nossa pirâmide. O volume da nossa pirâmide, sabemos que é 1 um terço da área da base vezes a altura, ficando, então, a área da base vezes a altura a dividir por 3 vezes 4 dá 12. Então, já temos o volume da pirâmide e já temos o volume do nosso prisma. Vamos fazer agora o que nos é pedido, que é o quociente entre um e o outro. Então, como é que vamos fazer? O volume da pirâmide é este que se encontra aqui, a área da base vezes a altura a dividir por 12, porque já o encontramos e o volume do prisma é a área da base vezes altura. Atenção que a área da base do prisma, que é este que está aqui, que é o ABCD, é igual à área da base da nossa pirâmide, que é o FGHE. São as duas iguais. Então... Quando vamos fazer este, este quociente, como é que fazemos um quociente? Primeiro fica igual, passamos para a multiplicação e é o inverso do denominador. Fica 1 sobre a área da base vezes a altura, que é o inverso daqui do, nosso volume, do volume do nosso prisma. Fazendo os cálculos, ficamos com a área da base vezes a altura a dividir por 12 vezes a área da base vezes a altura. Podemos simplificar. As áreas da base, como são iguais, podemos cortá-las. E as alturas também podemos cortá-las. Simplificando, ficamos com 1 sobre 12 avos.